Viva, cá estamos para mais um BMC Moment, momento de partilha de conteúdo de gestão e marketing, e hoje vamos abordar três pontos-chave a considerar no processo de decisão de compra. E quais são eles? Vamos falar dos intervenientes no processo de compra, no tipo de compra e nas necessidades do consumidor. Ora, no que diz respeito ao primeiro ponto, intervenientes no processo de decisão de compra, devemos recordar que não é só quem vai comprar que de facto influencia este processo de decisão de compra. Temos o utilizador, ou seja, aquele que vai fazer uso da solução. Temos o influenciador, não vai fazer uso fruto, mas influencia quem vai utilizar. Temos o decisor, ou seja, aquele que realmente toma a decisão que é para ser feita, a compra. E temos o comprador, aquele que chega à frente num momento da de, de verdade, como se chama dizer. Estes quatro podem ser um só, mas também os quatro podem ser quatro pessoas distintas. E é fundamental termos isto em consideração quando temos uma solução, uma oferta para o mercado e toda a forma como iremos comunicar quem é que realmente é o nosso persona, o nosso segmento, o nosso target. Depois temos o tipo de compra, em que basicamente se divide em duas: o impulso e o planeado. O impulso é aquela compra que nós olhamos, nem sequer pensamos e já está, compramos. Tipicamente, quando vamos, por exemplo, ao hipermercado, elas as caixas das pastilhas, os ressaltos de tal e ao pé da caixa, a regra geral é uma compra por impulso, não é planeada, não é, é pensada, assim, então, é de facto faz falta, eleva. Planeada, por isso há um caso disso, a compra de um automóvel, a compra de um ou com uma compra de uma habitação. Portanto, é de facto algo que teve tudo aqui um planeamento. E por fim, temos de ter em conta as necessidades que a solução satisfaz no consumidor final, no nosso potencial cliente, se são necessidades primárias, e primárias estamos a falar de necessidades fisiológicas como ar, água ou alimentar, se o nosso produto se encaixa em alguma destas necessidades, ou se estamos a falar de necessidades psicológicas, como questões de segurança, de respeito ou de realização pessoal, em que em função onde se encaixa a nossa solução, como função das necessidades a quais responde a nossa solução, a nosso tipo de comunicação também terá que divergir, diferenciar-se. Deste modo, no processo de visão de compra, recordemos três pontos-chave a considerar sempre. São os intervenientes no processo de compra, o tipo de compra e as necessidades do consumidor. Este foi o momento de hoje. Mais uma vez, vossos comentários, as vossas questões e vemos no próximo momento. Até breve.